Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse 13 terceiro domingo do tempo comum, Jesus é colocado na estrada. Ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E nós podemos entender a vida de Jesus toda como uma caminhada de, da Galileia até Jerusalém. Jerusalém. E é lá em Jerusalém que vão acontecer as grandes revelações sobre a identidade de Jesus. É lá que ele vai sofrer a paixão, a morte, na cruz e a ressurreição. Então o mistério da vida de Jesus é revelado lá em Jerusalém e se torna conhecida a sua identidade para todos nós. E... O cristão é aquele que segue este caminho de Jesus. É aquele que também se coloca nessa estrada do mestre e começa a se preocupar com as preocupações que ele teve, as preocupações com todos aqueles que têm necessidades, com os pobres, com os doentes que durante esta caminhada vão encontrando nos caminhos. São Francisco de Assis também assumiu este caminho de Jesus como seu caminho. Seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado foi a sua regra de vida. E toda a sua vida foi um segmento, uma configuração da sua própria vida com a vida de Jesus. E esta caminhada de vida de São Francisco, ela terminou também na cruz em Monte Alverne quando ele recebeu os estigmas, a marca, as marcas do crucificado no seu próprio corpo. E São Francisco transformou também este caminho de Jesus, este caminho do Evangelho no caminho de toda a fraternidade franciscana. Ao redor dele nasceu uma fraternidade que não ficou em casa, mas que caminhava junto com o povo, que se misturava com o povo, que atendia as pessoas. E o próprio São Francisco disse que os frades deviam se alegrar quando estivessem junto com os mendigos dos caminhos, com os pobres, com os leprosos e com os doentes. Então a vida franciscana ela acontece em meio à vida do povo e é uma caminhada de configuração da própria vida com a vida de Jesus. E termina de fato no mistério do amor de Deus que se revelou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vós e vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.